Olá, sou Marcelo Ferreira Queiroz, sou psicólogo, ator, é, servidor federal na FBC e há alguns anos eu atuo em fóruns de órgãos de controle social no setor da cultura em Santo André, na região da BC Paulista, com usuários de eventos culturais, fazedores e produtores de cultura, gestores públicos, tanto de forma presencial e agora com a pandemia de forma remota. É, a cultura Sabemos que foi um dos primeiros setores a ter as suas atividades interrompidas e está entre os últimos na prática que poderá, de fato, retomá-las. Recentemente, conseguimos a aprovação da Lei Audi Blanc, no um Congresso Nacional, que disponibiliza um repasse emergencial de 3 bilhões do Fundo Nacional de Cultura para os estados e municípios, de acordo com a sua população, os seus fundos, e, e executados de forma descentralizada. Cada município vai ser responsável pela sua implementação. Esta lei prevê três mecanismos de apoio emergencial ao setor. Então, o primeiro TLC é uma renda emergencial de R$ 600,00 por três meses aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, com atividades interrompidas. O subsídio mensal, entre R$ 3 e R$ reais para manutenção de espaços artísticos e culturais, contanto que não sejam do poder público. O terceiro mecanismo é de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural. A grande demanda pela articulação desta lei nos territórios, principalmente nas relações tensionadas entre o poder público e a sociedade civil, né? e de forma que a gente consiga garantir uh, o princípio jurídico, um dos princípios jurídicos da lei, que é o da universalidade, para que todos e todas tenham acesso a esses recursos. A psicologia pode contribuir nesses processos para a construção coletiva dessas ações, visando a sua implementação, entre elas apoiar a mobilização das pessoas e dos grupos para elaboração, desenvolvimento e interação das redes locais de forma que haja apropriação das legislações, dos métodos da participação política, apoiar a a, a mediação de conflitos e, e, e, e das tensões que são oriundas dessa construção, considerando que há um curto espaço, né, para de tempo, é né, de para execução e há um alto valor desse repasse. Né? Eu tenho tentado fazer, inclusive, isso é, pela comunicação não violenta. E apoiar o planejamento das propostas para que contemplem a diversidade de povos de expressões culturais. Né? Eu participo de um movimento aqui na, na região, na BC Paulista, da sociedade civil organizada, e estou contribuindo, seguindo os princípios fundamentais do nosso código de ética. Entendo que a psicologia ela se faz um compromisso social e é, respeitando-se sempre os direitos humanos. É, obrigado e espero nos vermos aí nas mobilizações. Valeu!